Olá, aqui é o Zanon e hoje eu quero falar com pessoas que desejam emagrecer, desejam fazer exercício para isso, porém tem alguma dor ou lesão que impede de fazer exercícios e principalmente exercícios com impacto. Ai, professor, eu já passei dos 40. Eu não entendi. No passar dos anos, a maioria das pessoas tem alguma dor, alguma lesão que dificulta a fazer exercício. Eu como especialista em pessoas que desejam emagrecer com mais de 40 anos, vejo isso o tempo todo. Alguma dor no joelho, no tornozelo, no quadril que impede de fazer exercícios com impacto. Porém, será que é possível fazer exercícios mesmo sem fazer impacto? Uma grande crença que ocorre, que impede muitas vezes as pessoas de emagrecer, é acreditar que depois dos 40, devido a essas dores, você só pode fazer exercícios leves, como caminhada, hidroginástica, pedalar e muitas vezes essas pessoas acabam se frustrando por não ter os resultados que desejam. Como eu já expliquei aqui mesmo que para emagrecer depois dos 40 anos você precisa de exercícios mais intensos. Você precisa de exercícios que virem a chave do seu metabolismo e transforme o seu metabolismo que é lento em metabolismo acelerado e queimador. Mas para isso, o exercício é peça fundamental e ele precisa ser feito com intensidade, ou melhor, na intensidade ideal para você. E como fazer esses exercícios se você não pode fazer nenhum impacto. Seu médico se pro, te proibiu e você muitas vezes sente dor fazendo exercício. Ai professor, quer dizer então que eu preciso fazer exercício forte para poder emagrecer depois dos 40 anos? Sim, é exatamente isso que eu ensino nas minhas redes sociais todas as semanas. Como acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. Se você quiser saber mais, acompanhar e entender como funciona esse processo de emagrecimento depois dos 40 anos, entra no meu Instagram, me segue lá e me chama para conversar. Ai, professora, mas eu não tenho como fazer esses exercícios. Pode sim. O que ocorre é que muitas vezes você tem um arsenal limitado de exercícios que você acredita que pode fazer para emagrecer. Porém, você tem como realizar exercícios básicos que funcionam, porém feitos de forma adaptada para ter intensidade, acelerar o seu metabolismo e emagrecer e eu vou passar algum desses exercícios hoje aqui pra você como é a forma tradicional dele e como você adapta para fazer sem impacto com a intensidade e poder emagrecer então seguem aqui alguns exercícios básicos para você poder fazer em casa acelerar o seu metabolismo e emagrecer polichinelo polichinelo tradicional junto braço com braço perna com perna é. em cima embaixo Beleza? Vamos à adaptação. Se você tem alguma lesão no ombro, você sinta desconforto no ombro, você não deve passar o braço para cima do ombro, braço para cima do ombro. Você deve até priorizar a elevação para frente. Então, como nós vamos fazer essa adaptação do polichinelo frontal para que tem dores no ombro? Abrindo, é, subindo e descendo o braço somente até a altura do ombro. Agora, você tem alguma dor no joelho, quadril ou coluna que não possa ter impacto. Vamos fazer o polichinelo adaptado. Vai ser assim. Lembrando, se quer da intensidade, é no máximo de velocidade que você conseguir. E agora, você tem alguma lesão quadril, joelho e ombro junto. Mesma coisa. Eu sei que pode parecer fácil esses exercícios adaptados, porém, você é feito na intensidade ideal, com a combinação certa dos exercícios. Assim como eu passo nos meus programas, você pode ter resultados espetaculares, assim como meus alunos com 40, 50, e 60 anos estão tendo, emagrecendo, fazendo esses exercícios. A combinação certa desses exercícios. Então, se você deseja emagrecer depois dos 40 anos, você pode praticar exercício físico sim, porém ele precisa ser adaptado para você. Um grande erro que ocorre é você acreditar que o exercício gera dor, que o exercício gera lesão. Mas não, é o contrário disso. É a falta de exercício que te gera dor, é falta de exercício que te gera lesão. E quando você faz o exercício, o treino da forma correta, além de emagrecer, as suas dores e lesões também diminuem. Concluindo, para emagrecer depois dos 40 anos, você não precisa de exercícios milagrosos nem acrobáticos. Você precisa do básico, bem feito, aplicado para você e na intensidade ideal para acelerar o seu metabolismo. Sem invenções. Se você tiver alguma dúvida,